Então o aplicativo é esse aí, vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo. E é muito simples, cara, você vai realizar o cadastro na conta e você vai ganhar 50 reais no seu cadastro, sendo que você tem que fazer uma tarefa dentro do aplicativo, tá? Então eu vou te mostrar aqui como é que faz o cadastro. Você vai entrar com o teu login, né? com o teu e-mail e colocar os seus dados de telefone, né? e sua senha, e depois você vai, criar aqui, em, vai clicar em criar conta, tá ok? Deixa eu clicar aqui para vocês verem. Beleza, agora você acabou de ganhar o bônus de inscrição de 50 reais. É instantâneo esse bônus, tá? É só você clicar em cima desse desse desenho, desse íconezinho. Aqui você vai ver mais, mais informações, né? Compartilha o seu link de convite também para você conseguir é, por indicação, né? A cada 50 reais por indicação. E a renda mínima que você pode sacar, tá? Quando você fizer lá o teu lucro é de R$20,00. Então, você pode sacar no mínimo... R$20,00 dentro lá, tá bom? Então, aqui ó, o PowerPix te dá bônus de R$50,00 por convite de amigos que você reivindicar. Então, você pode também indicar para vários amigos seus para você também ganhar R$50,00 e eles também ganharem R$50,00 instantâneo lá na conta dele. Você vai clicar aqui agora em OK. E aqui com aqueles 50 reais que você recebeu, você precisa ativar uma dessas máquinas aqui, tá? A primeira máquina de mineração é essa aqui de 50 reais, que é o valor exato para você poder começar a gerar lucro, tá? Tem aqui o valor de, de, de máquina de 300, máquina de 1.000 reais e 3.000 reais. Eu recomendo você a clicar a selecionar essa de 50, porque já é um saldo que você já recebeu, tá? Então eu recomendo você utilizar a primeira máquina, porque você utilizando. Os seus 50 reais de bônus, né? Você não vai sacar esses 50 reais de bônus. Você vai utilizar esses 50 reais na mineração para você é, sacar o teu lucro. Então, todo saque que você faz no aplicativo não é de bônus. Bônus você não consegue sacar. O que você saca é o lucro que você gera dentro do aplicativo com essa mineração, tá? Eu vou clicar aqui em minha conta. Aqui, ó. Tem agora 50 reais. Esses 50 reais eu preciso colocar, é, instalar, né? O... Uma, uma, um robô de mineração Porque só assim eu vou conseguir ter lucro no aplicativo E poder sacar ele no Pix, beleza? Tá aqui, meus ganhos diários estão zero por enquanto né Porque 50 reais é só mesmo do meu bônus Vou clicar aqui então em arrendamento Aqui embaixo nesse botãozinho arrendamento Você clica aqui Eu vou selecionar essa máquina de 50 reais E eu vou ganhar por dia com essa, com essa maquininha R$1,50 Tá? Essa máquina, esses 50 reais eu pago uma única vez aqui para eu poder ter uma máquina Se eu quiser ter duas máquinas, são 100 reais Três máquinas, eu posso comprar quantas máquinas eu quiser tá? Aí eu vou ter um retorno diário de 4,50 E por aí vai Então quanto mais eu investir, maior é o meu ganho diário E o meu lucro total, entendeu? Então ele vai dizendo aqui o ROI que você tem Eu vou comprar só uma porque eu tenho 50 reais de bônus Então eu vou ativar essa máquina de 50 Perfeito, a alocação foi feita com sucesso. Vou clicar aqui agora em meu leasing. E ali eu posso já transferir esse R$1,50 para minha conta, tá? Para saque. Eu vou clicar aqui em transferir. Aí agora, transferência R$1,50 foi feita com sucesso. A sua conta não foi ativada ainda. Por favor, ative sua conta. Como é que eu vou ativar a conta? Eu preciso fazer uma recarga. Eu preciso colocar dinheiro lá dentro para ela, para eu conseguir sacar. Tá, então eu só vou conseguir sacar os meus lucros, eu posso botar aqui é, 50 reais e só vou conseguir sacar o meu lucro quando eu tiver esse, é, quando eu fizer esse depósito de 50 reais. Se eu não fizer o depósito de 50 reais, eu não consigo sacar os lucros que eu tenho dentro do robô, tá? Então eu posso vir aqui em recarregar e escolher quanto eu quero recarregar, se é uns 50 reais, 300 reais, mil reais, então eu sempre recomendo você botar o mínimo, tá? Porque... É um investimento né, que você está fazendo, se você quiser investir mais, tudo bem, é, um, é, um, é uma escolha sua, mas eu estou fazendo é um investimento mínimo porque é um aplicativo novo, então a gente tem que é, ficar sempre com um pouco de cautela, né. mas está funcionando completamente. Eu vou mostrar para vocês aqui o comprovante de saque também, que do aplicativo. Tá muito bom, tá muita gente ganhando dinheiro no Pix com esse aplicativo. Então você faz aqui, clica e faz um depósito de R$50,00 reais para recarregar. Eu não vou fazer nessa carga aqui, porque essa aqui é só uma conta de teste que eu tô utilizando para mostrar para vocês no vídeo. No próximo vídeo eu mostro para vocês o depósito e os saques que eu fizer. Então, aqui eu já volto aqui, ó, os meus ganhos diários são R$1,50. Por quê? Porque eu ativei aqueles 50 reais que eu tinha na minha, na minha conta, eu ativei um robô para poder minerar é, o lucro. Então, todos os dias eu vou ganhar R$1,50. Esse valor vai se acumulando e eu posso sacar esse lucro. Tá vendo aqui em lucro que tá azulzinho? Eu só consigo sacar se tiver no mínimo 20 reais de lucro, tá? 1,50 eu não consigo sacar. E detalhe, eu só vou conseguir sacar esses 20 reais se eu fizer o depósito de 50 reais. Senão eu não consigo sacar. E aqui, como é que você faz para você ganhar mais dinheiro é, no aplicativo? Você pode não só investir na, no, nos robôzinhos que vão gerar para você. Você pode, como eu falei, pode é, investir em quantos robôs você quiser de mineração. Ou você pode utilizar o link de cadastro, né, de indicação, para as pessoas poderem se cadastrar, né, registrar, fazer o cadastro completo, fazer a recarga de 50 reais é obrigatório fazer para você poder sacar, senão você não consegue. E aí sim você consegue obter os 50 reais em recompensa, que é os 50 reais de bônus para você investir no Robozinho. Tá? Então, o primeiro passo é compartilhar o seu link, fazer o cadastro, para que você já ganhe os 50 reais automaticamente de bônus. Depois você faz a recarga de 50 reais em dinheiro, né? Ou, ou, ou conta bancária, que você for, mas tem que fazer uma recarga sua para você ativar a sua conta, porque se você não fizer a recarga, você não consegue ativar e nem sacar seu, os seus ganhos. E aí você obtém a sua recompensa de 50 reais. E para você retirar esse dinheiro, você vai clicar aqui no botão Retirar, no menu principal. Aqui você vai colocar a sua chave Pix, tá? Você vai ter que definir uma senha para para se cadastrar, vou cancelar aqui por enquanto, você vai colocar o seu nome, a sua chave PIX, se é celular, CNPJ, e-mail ou a chave aleatória, tá? O PIX que você quer colocar, se for celular, você bota o seu celular, se for e-mail, você bota o seu e-mail, o, o CPF da conta, né, que você vai ter, e a sua senha da carteira. Cadastrando aqui os dados da conta bancária, você já está, é, pelo menos, com seus dados cadastrados para você poder fazer o saque. Lembrando que o saque é somente no mínimo 20 reais e você precisa fazer o depósito de 50 reais para ativar sua conta senão você não consegue sacar esse valor depois que você insere o valor da conta bancária você clica aqui o valor que você quer retirar aqui meu limite de retirada é um real e só que o limite único de saque mínimo é de 20 a 10 mil reais então eu posso sacar de 20 a 10 mil reais lembrando que tem uma taxa de retirada que é 4,5 por cento tá então se eu botar aqui, por exemplo, um valor de R$ reais, vai ter uma, eu, a, o que eu vou receber vai ser 19,11, porque tem uma taxa aí de 4,5 que dá R$ 89 centavos do valor que eu for retirar, tá? Mas eu só lembrando que eu só vou conseguir retirar com um mínimo de 20, só que eu tenho um saldo de R$ 50, não consigo no momento. Então assim que eu fizer o saque, o limite de 20, eu mostro para vocês o comprovante de pagamento. E como eu falei, para recarregar, você clica em recarregar aqui do lado e escolhe o valor que você quer recarregar. Lembrando que você precisa fazer a sua recarga mínima de R$50,00 para você poder sacar os seus valores em Pix e conseguir os rendimentos que você vai ter com cada máquina. Então aqui, ó, a máquina 1 você vai ter um ganho diário de R$1,50. A máquina 2 você vai ter um ganho diário de R$12,00 por dia. Então a cada dia você vai ganhar R$12,00. Na máquina 3 você vai ter R$50,00 diários, tá? E na máquina 4, você vai ter 210 reais diários. Você pode fazer um teste com a máquina de 50, né? E você já, já consegue no primeiro mês, praticamente, é, conseguir aí o teu, o teu retorno do investimento, tá? multiplicar aí, 1,50 vezes 30, vamos ver aqui quanto é que vai dar. Ó, 1,50 vezes 30 dias no mês, dá 45 reais. Dá quase 50 reais que o valor que você investiu. Então, em, em mais ou menos 45 dias, 1,50 vezes 45 dias, dá um mês e meio. Você já consegue, é, pelo menos, receber, pegar o que você investiu, os 50 reais que você investiu, entendeu? Se você for utilizar aquela máquina de 300, né, que é a segunda máquina, vamos ver aqui ela aqui. Ó, 300 reais, você tem 12 reais de lucro. Então, vamos botar aqui, é 12 reais vezes 30 você tem 360, então você consegue em um mês sacar 360, já cobriu o teu investimento aí no robô, entendeu? E assim por Se você botar aqui a máquina 3 de mil reais, se você vai ganhar 50 reais diário, vou botar aqui 50 reais vezes 30, dá um lucro aí de 1.500, 1.000 reais já foi o teu investimento, você já consegue receber mais 500 reais em um mês, entendeu? Então... É um investimento interessante para ser feito. E aqui a máquina 4, são 210 diários. Você vai receber 210 reais por dia, 210 vezes 30, dá 6.300 reais. É isso mesmo, vamos lá, 210 vezes 30, 6.330. Só que você vai investir 3.000, né? Então, o teu lucro total no mês é de 3 reais no mês. Você vai conseguir fazer reais no mês utilizando esse aplicativo se fizer o investimento do robozinho aqui escolhido. Então, é só deixar a maquininha rodar, fazer as suas indicações. A cada indicação você ganha 50 reais e você vai lucrando mais e mais. E durante um mês aí você pode tranquilamente é, tirar o, lucro, o, o teu lucro e o investimento que você é, realizou no aplicativo.